Falando sobre o pescoço, agora eu quero te falar como que a toxina botulínica é usada no pescoço. Já ouviu falar de nefertite? Olha essa imagem! O efeito nefertite veio justamente lembrar da rainha nefertite, o padrão de beleza, aquele pescoço lisinho. Hoje, devido à atuação muscular do platisma, ele gera uma queda, uma pitose da face. E isso a gente atua com a toxina botulínica. Então, chega de ficar cheia de pregas no pescoço, vamos nos cuidar. Isso também combate a flacidez e deixa a gente com aspecto de rainha.